Você está vendo uma das maiores cidades do planeta. Com 12 milhões de habitantes, São Paulo é uma metrópole moderna e vibrante. O que você não vê é que por baixo dela há uma outra cidade ainda mais rápida, tecnológica e futurística. Bem-vindos ao metrô de São Paulo. Todos os dias, ao abrir as portas, 4 milhões de passageiros embarcam para um lugar melhor no futuro. São 65 quilômetros, 4 linhas, 58 estações e 8 integrações com o sistema de trens. O metrô acelera para encurtar as distâncias e levar as pessoas a diferentes destinos. Tudo por aqui é automatizado, tecnológico, do jeito que o paulistano gosta. A operação utiliza o sistema CBTC de controle de tráfego, que diminui o intervalo entre os trens e permite o modo carrossel. Sorria! As câmeras de vigilância funcionam 24 horas e são monitoradas em tempo real por equipes treinadas. Segurança até quando a gente não vê, pois é na madrugada, enquanto a cidade dorme, que é realizada a limpeza e os serviços de manutenção. A tecnologia de monitoramento remoto utiliza sensores que detectam mínimas alterações e permitem corrigir possíveis falhas antes que elas aconteçam. Toda essa tecnologia proporcionou a criação do Metrô Consulting, um serviço especializado de consultoria que é referência internacional. O metrô faz parte do Comet, o grupo que reúne os melhores metrôs do mundo. É, os avanços foram muitos em todas as áreas mas o jeito de pensar também evoluiu. O metrô de São Paulo é pioneiro na acessibilidade dos passageiros, com funcionários treinados e todos os itens para auxiliar pessoas com necessidades especiais. O metrô também é cultura, tem música, dança, teatro e até um museu subterrâneo. Diversas ações de saúde passam por aqui o ano inteiro. Andar na linha é mais que obrigação, é um princípio ético. O metrô segue regras de compliance e possui uma governança corporativa séria. Aqui se respeita as mulheres, os idosos, as gestantes, os ciclistas, os animais de estimação e o meio ambiente. Resultado: o metrô foi eleito pela população o melhor transporte e o melhor serviço público de São Paulo. E como o sucesso não acontece do dia para a noite, nossos mais de 8 mil funcionários trabalham noite e dia para continuar garantindo esse serviço de excelência. São eles os responsáveis pelas conquistas do metrô, que investe na capacitação de seus funcionários com uma universidade própria, uma empresa que sempre olhou adiante de seu tempo, criando hoje a infraestrutura que a cidade precisa para se movimentar melhor amanhã. Nesse exato momento, diversas pessoas planejam como você vai se locomover pela cidade nas próximas décadas. E mesmo que ninguém saiba como será o futuro, uma coisa é certa. Você vai chegar lá de metrô. Metrô e Governo de São Paulo. Estado de Respeito.